Olá, sejam bem-vindos de volta, essa é a última, a última parte da aula 3 que nós vamos falar sobre geração de variáveis aleatórias, mais especificamente sobre a distribuição uniforme. Lembrando os tipos de variáveis, nós temos as variáveis discretas e temos as variáveis contínuas. As variáveis discretas advêm de uma contagem, por exemplo, e quando a gente fala que é uma distribuição uniforme, significa que todos os valores têm a mesma probabilidade de, sorte de ser sorteado. Então, por exemplo, podemos pensar nas faces de um dado, que vai 1, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Qualquer um desses poderia ser sorteado, eu posso usar a função aleatório entre do Excel, que coloca o valor mínimo, o valor máximo, como nós já vimos no exemplo do, do jornaleiro. Por outro lado, aqui, temos, então, a distribuição uniforme contínua, que, por exemplo, podemos pensar num saco de arroz, que tem um peso variando entre 4,98 e 5,02. E, nesse caso, poderia ser qualquer valor entre dentro desse intervalo. Temos uma função do Excel, que é a função aleatória. Essa função aleatória ela gera números aleatórios entre 0 e 1. Um. Para poder transformar eles em outros tipos de distribuição, nós temos que fazer a soma do valor inicial do intervalo e depois também a multiplicação. Isso está bem apresentado no resumo explicativo sobre a distribuição contínua uniforme. Vamos para lá então. Nesse resumo é apresentado como é que se pode produzir a distribuição contínua uniforme. Então a precisão é de 15 casas decimais, são gerados números entre 0 e 1. Se você quer qualquer outro tipo de distribuição, por exemplo, que seja entre o intervalo A e B, você precisa fazer a, esse cálculo, considerar o valor inicial de A, ter um aleatório, multiplicando a diferença entre B e A, que seria o passo. Tá certo? É, se for, ela também pode ser utilizada para gerar números inteiros, no intervalo entre K1 e K2, por exemplo. Nesse caso, você vai usar a função chamada int. Nesse, é, nesse arquivo com essas explicações, nós apresentamos quatro exercícios a serem feitos. certo? E nesses exercícios é para você tanto entender ah, qual que é a, as propriedades né, dessa, dessa função aleatório, quanto entender as possibilidades de uso dela, ok? Sobre os exercícios, um deles foi mostrar que, olha como os números que foram gerados usando o aleatório, eles realmente geram números aleatórios, ficam distribuídos, tá certo? E também mostrar para vocês a possibilidade da evolução da média. A evolução da média nada mais é do que a soma, tá certo? E das médias. Então, por exemplo, o primeiro valor é igual ao primeiro. Esse segundo valor aqui vai ser a média desses dois aqui, a média acumulada. Esse terceiro número aqui vai ser a média desses três. E assim por diante. Podemos observar pelo próximo gráfico que a média ela tende a 0,5, que é a média, de fato, dessa distribuição contínua, uniforme, com valores entre 0 e 1. Podemos também fazer, aproveitando a nossa aprendizagem sobre distribuição de frequência, e fazer uma distribuição de frequência sobre as faixas 0, 0,5, 0,10. Então, essas foram as faixas escolhidas. E aqui são os valores da... Distribuição de frequência. Logicamente que se espera que essa distribuição ela seja uniforme, ela tenha valores muito próximos. Foram considerados mil números nessa, nesse cálculo. Talvez considerando mais números, pudéssemos ter uma, uma uniformidade mais aparente. No exercício 4, foi também para gerar outros conjuntos de números aleatórios e mostrar que, quando se considera os números reais, as medidas obtidas com essa geração de números aleatórios é muito próximo das medidas esperadas. Então, por exemplo, vamos considerar aqui os números reais. Entre 0 e 30 foram feitas mil números, tá certo? Aqui desses mil números, nós tivemos a média, a média observada é 15, 15,2425, a média teórica é 15, ou seja, 0 mais 30 dividido por 2, tá certo? O desvio padrão observado desses valores foi usando a função do desvio padrão do Excel, 10vipad, já o desvio padrão é, teórico é utilizando a fórmula B menos A sobre raiz de 12. Essa fórmula tem um motivo, ela é, na verdade, ela sai daqueles... Se vocês lembrarem, quando fizeram é, estatística básica, a variância é calculada em função da esperança. A variância é a esperança de X quadrado menos a esperança de x ao quadrado. Quando você faz esse cálculo, você vai obter exatamente essa fórmula aqui, ok? Dessa forma, então, o que tínhamos para falar sobre distribuição uniforme foi comentado, e sugerimos fortemente que você veja o um resumo explicativo, esse que estávamos olhando agora, faça os exercícios para que você tenha aprendido a distribuição contínua uniforme. Então, nós aprendemos já duas distribuições. A distribuição discreta uniforme, que pode ser utilizado tanto o aleatório entre, quanto uma adaptação do aleatório usando a função int, que é a função inteiro, e a distribuição contínua uniforme, usando o aleatório.